E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar sobre um mercado diferente, mas um mercado que tem se tornado cada vez mais interessante. Alimentos e bebidas já apresentavam uma curva de crescimento e agora, né, mais do que nunca. Então fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, muita gente tem me perguntado né, se compensa efetivamente vender bebidas, vender alimentos. Então a gente vai falar sobre prós e contras e principalmente se isso é a tua essência, se isso é a tua realidade, com toda certeza. Porque você já tem um produto, né? Muita pessoa, muitas pessoas falam, olha eu ainda não vendo, eu vou ter que começar, eu tô olhando isso, isso, isso, isso, isso, isso. E às vezes o cara tem uma baita condição em algo que ele já tem experiência de mercado, em algum produto que ele já tem, e as pessoas ficam, ah, mas eu acho que o fulano, tal, eu vou dar vários pontos que você tem que pensar, ponderar, mas sim, é um mercado que tem muita demanda, sim, é um mercado em crescente total, tá, crescimento muito grande, as pessoas realmente... Os próprios aplicativos estão influenciando muito sobre isso. Os próprios Marketplace estão influenciando muito sobre esse movimento, né? Como, por exemplo, a gente tem o B2A Marketplace que está fazendo uma força muito grande na entrega local, na entrega na vizinhança, na entrega rápida. Porque normalmente são produtos que a pessoa... É, os produtos mais comuns ela quer esperar rápido, mas até tem os produtos que as pessoas não conseguem achar com facilidade. Vou usar um exemplo para você. Uma vez eu fui, a gente estava no Uruguai e eu encontrei lá uma vodka né era uma vodka absoluta de açaí e eu nunca mais achei no estabelecimento físico esse, esse produto tá eu achei eu fui achar esse produto realmente comprando em marketplace então esses produtos também são diferenciados até porque muitas vezes você consegue ter um preço diferenciado do que o negócio físico efetivamente e isso atrai a pessoa que está comprando né então isso é muito bom ah, é um mercado muito forte, eu citei um exemplo de uma bebida alcoólica, mas poderia ser qualquer outro tipo de bebida, poderia ser um refrigerante, poderia ser diversas outras coisas. Né? Hoje, por exemplo, a gente atende a Wiwi, né? não sei veve não sei pronunciar exatamente, mas é aquele refrizinho, né? o refri 100% livre aí de conservantes, é um refri extremamente, ele é muito mais saudável né? do que um refrigerante normal e eles estão presentes na internet vendendo bastante na internet então o mercado de bebidas é um mercado muito aquecido tá as pessoas estão fazendo essa opção e de alimentos também né entram na mesma veia aí porque a gente tem aqueles alimentos não perecíveis lógico você não vai vender lá o teu queijo meia cura para entregar daqui cinco dias para o cara seis dias sete dias oito dias andar no caminhão né então dê preferência para produtos que não estraguem e com certeza Faz muito sentido. Um grande exemplo desse foi, por exemplo, o ano passado, né? Esse ano foi um ano muito atípico em termos de Páscoa, mas em um dos anos a Nestlé fez uma ação junto com a B2W Marketplace para fomentar o mercado de ovos de Páscoa dentro do Marketplace. Então eles bancaram uma ação de marketing que envolvia o B2W Marketplace dentro disso. Então isso aí faz total sentido para o negócio. Quais são as vantagens, então, a demanda, a recorrência, a recompra, a dificuldade, às vezes, de encontrar em determinadas regiões do país, do país alguns produtos, né? A gente tem um exemplo aí, né? americano vem dos Estados Unidos, norte-americano, vem dos Estados Unidos o Brasil, e aí o cara leva Guaraná embora, né? Aqui a gente tem Guaraná no Brasil inteiro, mas são esses pontos que podem diferenciar também, né? Um produto que é mais presente aqui, um produto que é menos presente no Nordeste e que muitas pessoas podem estar querendo e assim vice-versa, né? A gente tem vários produtos de lá, tem muita gente no Nordeste, em São Paulo, então o cara acha, perto aqui da minha casa, por exemplo, tem uma loja que é mineira, né? Que aí é dos meninos do Norte de Minas, que o pessoal fala... Que é onde tem diversos outros tipos de alimento, bebida, é, outras coisas diferentes. Então o pessoal vai lá, meu sogro vai muito lá, meu cunhado gosta de muito lá, os xarops, as coisas todas que tem lá dentro. Então isso é muito bom para o teu negócio, além de fomentar também a tua região e outras pessoas que nem conheciam ou ter um estabelecimento de bebidas, podem começar a comprar de você efetivamente, porque já eram clientes do Marketplace. Quais são os cuidados que você tem que tomar, tá bom? Você tem que tomar muito cuidado ao transportar líquido e muito cuidado a transportar coisas frágeis. Então, o ideal, se você não tem experiência alguma com isso, você está vindo para o online, é fazer algumas compras para entender os tipos de embalagem que estão sendo usadas, como é que eles protegem uma garrafa de vidro, como que é a proteção disso, né? A gente ainda fala que Olha, oh, eu compro isso aqui, né? Isso aqui é pra repor o meu, meu... Ali atrás, ó. A minha lozinha, né? Meu flip chart. Cara, isso aqui, um saco rápido, uma caixa. Ele põe numa caixa para não ficar cilíndrico, né? Porque isso é muito ruim no correio. Então ele põe numa caixa para ficar retangular. E ele me manda isso daqui. E pode, pode amassar. É só se os caras rasgarem que isso vai me atrapalhar. Isso é muito diferente quando você começa a olhar, né? Para uma garrafa de vidro. Quando você começa a olhar para outras coisas nesse sentido então você tem que testar tá você vai ter que testar além mas o correio vai levar o correio tem uma série de restrições a líquidos mas por exemplo faz uma boa embalagem protege corretamente seu produto o correio vai levar tem transportadoras também que vão transportar então protejam tá eles não podem tipo você não pode mandar líquido inflamável tem vários pontos mas como a gente tá falando de comida tem algumas coisas que podem ser inflamáveis mas a grande maioria não. Por isso que é essencial que você pesquise e aprofunde nesse mercado. É essencial que você comece a partir dos itens que você vai identificar no seu negócio que vão ser mais fáceis, vão ser menos frágeis. Olha, ah, eu tenho o mesmo refrigerante em lata eu tenho o mesmo refrigerante, que é um refrigerante diferente, em vidro. Pô, vou começar pela lata e aí eu vou ver se as pessoas vão me pedindo se eu tenho vidro e aí eu vou evoluindo. Isso é um caminho? Sim, isso é um caminho, tá? Mas você só sai da inércia se você começar a dar uma. Precisa começar a correr. Senão você não sabe, né? Senão você não vai, você não vai querer sair daqui dando um sprint de 100km, né? Você vai ter que realmente começar essa tua caminhada para começar a vender. Dentro dos padrões logísticos, essa seria a maior preocupação, tá? Entrega na vizinhança, entrega rápida, como no caso do B2W Marketplace e outras entregas mesmo dia que a gente tem espalhadas em canais de venda online eu acredito que não vai ser um problema porque você conseguiria você mesmo entregar ou ter um parceiro mais próximo para fazer essa entrega então isso minimiza bastante também porque a relação é muito sua tá recebimento em marketplace cara recebimento é totalmente previsto sem inadimplência é, existem percalços e coisas que vão acontecer normais mas são previstas tá você consegue transformar esse percentual e trazer para o seu negócio e eu quero que você compartilhe comigo. Se você atua em bebidas e alimentos, coloca aqui embaixo o que você tem problema, quais são as suas principais dúvidas, que qualquer coisa eu trago outro vídeo para a gente poder te ajudar a encontrar o caminho correto para vender mais nos Marketplace para poder vender mais bebidas também. Ponto importante, se você ainda não vende no B2W Marketplace, o link está aqui embaixo para você se inscrever. Então o B2W é um dos marketplaces que temos no Brasil, um Marketplace de grande importância. Com vários públicos dentro. Então vamos embora, um grande abraço e até mais. Valeu!